O presidente Lula e sua comitiva formada por sete ministros, além da primeira dama, desembarcaram em Washington, nos Estados Unidos. Eles ficaram hospedados no Blair House, que é a residência oficial do presidente para hóspedes. Nesta sexta-feira, o presidente Lula tem uma agenda cheia de compromissos. Vai se reunir com o presidente norte-americano, Joe Biden, para tratar de assuntos diversos, inclusive, um deles presidente Lula já havia adiantado antes mesmo de sair daqui do Brasil, seria a defesa da democracia em virtude dos últimos acontecimentos, a manifestação do dia 8 de janeiro de 2023, que terminou em depredação do patrimônio público na invasão na sede dos três poderes. Além disso, os dois presidentes devem falar também sobre as mudanças climáticas e nesse encontro terá a participação da Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.